Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Farias Cerqueira, sou cirurgião dentista em Londrina, especializado em cirurgia bucomaxilofacial e tratamento com implantes dentários. Sou nascido em Londrina, tenho pé enraizado em Londrina, sou apaixonado por essa cidade. Só deixei a nossa cidade por um período de 6 anos, que foi quando eu fui fazer minha graduação e parte da minha pós-graduação e depois retornei para finalizar os meus estudos em Londrina. Aqui tive minhas oportunidades profissionais, aqui instituí a minha família. Eu adoro essa cidade, uma cidade pujante, alegre e acolhedora. E além de tudo, optei por Londrina por ser o lugar onde nós torcemos para o nosso querido tubarão. Por isso, o meu negócio é Londrina.